DEFINIÇÃO DE AMOR Um senhor de bastante idade chegou a um consultório médico para fazer um curativo em sua mão, na qual havia um profundo corte. E muito apressado pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. Um médico que o atendia, curioso, perguntou o que tinha de tão urgente para fazer. O simpático velhinho lhe disse que todas as manhãs ia visitar sua esposa que estava em tratamento numa clínica, com mal de Alzheimer em fase muito avançada. O médico preocupado com o atraso do atendimento disse Então hoje ela ficará muito preocupada com sua demora? O velho respondeu Não, ela já não sabe quem eu sou Há quase cinco anos que não me reconhece mais O médico então questionou Mas então para que tanta pressa em vê-la todas as manhãs Se ela já não reconhece mais? O velhinho então deu um sorriso E batendo de leve no ombro do médico respondeu Ela não sabe quem eu sou Mas eu sei muito bem quem ela é o médico teve que segurar suas lágrimas enquanto pensava. O verdadeiro amor não se resume ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é, de tudo que foi um dia, do que será amanhã e do que já não é mais. Lido por Felipe Braçuca.